Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse programa da Workshop. Meu nome é Márcio Miranda e hoje eu estou respondendo aqui uma pergunta do Edemilson. Ele vive na Europa e ele quer saber como é que consegue atingir os compradores, os tomadores de decisões dos grandes hotéis de luxo e principalmente os hotéis de luxo em Portugal. O Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda. Bom, existe uma barreira natural. Esse pessoal precisa se proteger, senão eles não conseguem trabalhar. Eles são interrompidos a cada minuto. Puxa, mas se existe uma barreira, eles não conseguem trabalhar se eles forem interrompidos. Como é que nós vamos apresentar o nosso produto ou o nosso serviço? A maneira mais fácil que eu vejo é conseguir ou um apoiador dentro dessa empresa, alguém que possa abrir o caminho para você, ou, e, ou talvez as duas coisas preparar um vídeo especificamente para aquele cliente, para aquele hotel. Então o vídeo é uma coisa muito simples de gravar, eu estou gravando esse vídeo hoje num celular, num iPhone, é básico, você vira o iPhone para você e fala, olha, Fran de tal, você que é o gerente, você que é o diretor do hotel tal, eu tenho isso, tenho aquilo, que deveria ser bastante interessante para você, vamos marcar uma rápida conversa aí, até para nós assustar também a pessoa, e a gente se encontra, eu te apresento e você define se realmente é valioso para você, etc, etc. Eu tenho aqui testemunhos de outros hotéis que utilizam, tal, tal, tal. E vai nessa linha. O vídeo é mais fácil de ser visto do que uma reunião de ser marcada. Agora, se esse cliente, se esse prospect viu o seu vídeo, gostou, com certeza o interesse vai ser dele de marcar. Então, use o vídeo. O vídeo é uma ferramenta fantástica, abre portas. Ela não substitui a reunião presencial, mas ela é um bom início para que você consiga agendar. Tá bom? Grande abraço. Se você tem alguma dúvida ainda, mande para pergunta.dicasdomarcio.site. Tá bom? Gostou do programa? Clica aqui, dá um like, faz um comentário e assina o canal. Grande abraço. Até nosso próximo programa.